porque nessa oh. mesma gente, aí você já deu brecha e mosca, Cachave a lixa nas abres de coração de bosta. Oh. Tá só, tá só. Você coração, aí você vai ver sentimento e disposição, vai roubar meu coração, você é vacilão, homem de lata, nunca vai ter o peito do leão.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 Perdo demais, acho que é um policial disfarçado Eu Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial sazino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem bem, Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também não. Eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou o palco, nobre Os menores do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo. A vibe subir pra cima, tua alma desce pra baixo. Cê fala de mata, a vibe... De caderno, não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno.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 é nóis, falou rima Solo HD aqui.